Convenhamos, se algo do qual você já deva saber é que não dá para sair por aí dizendo qualquer coisa sem antes mesmo de pensar no que estará falando, e que, inclusive, dependendo ainda do ambiente em que se encontrará, devem ser sucintamente analisadas antes de saírem como vibrações sonoras, ordenadas e codificadas para o um entendimento alheio. Por isso que no conteúdo de hoje comentarei sobre quais são, Há cinco ocasiões em que uma pessoa sábia jamais falaria. Mas antes de iniciarmos, caso ainda não seja inscrito em nosso canal, peço para que se inscreva desde já e ative também o sininho de notificações. E sem mais demoras, vamos ao que interessa. Um sábio não falaria palavras inúteis. Pois bem, isso pode englobar todo o vídeo de hoje, mas o que desejo analisar primeiramente com você é o cerne dessa expressão. Para que já entenda de antemão a essência do que iremos nos referir aqui bom um sábio sabe muito bem em quais momentos falar e o que deverá falar sabe ponderar as suas falas para que não ofenda e sabe moderar o que será dito ou seja ele terá cuidado com cada palavra que usar pois entende muito bem que uma palavra uma vez dita não pode ser tomada por de volta um sábio nunca diz tudo o que pensa mas pensa tudo que diz Sendo assim, esses são mestres na arte de formular frases, de tal modo que conseguem fazer por seus ouvintes entenderem o que de fato se pretende, sem contar que ainda obtêm as reações que bem quiserem, pois conseguem modelar as situações que se encontram, para assim ter o desfecho do qual ele bem entender. Um sábio não diria coisas para magoar quem se ama, e isso é difícil, não é mesmo? pois a complexidade das circunstâncias vividas entre duas pessoas são inúmeras, e em cada cenário existem gatilhos que podem desencadear fortes emoções, a ponto de se perder o total controle do que se fala ao outro, mas um sábio reconhece antes mesmo do estopim quais caminhos levarão para esse desarranjo da harmonia existente entre elas. Sei que pode parecer difícil lidar com certos assuntos, mas não há nada melhor, do que a sensação que você tem quando consegue controlar um possível problema advindo daquela circunstância. Vai por mim, é necessário entender isso. Não só para lidar com pessoas próximas a você, mas também para lidar com qualquer outro indivíduo que esteja propenso a confrontar você. Um sábio não falaria em um momento, que exige dele ouvir. Em hipótese alguma, interromperia alguém em suas falas. E quando eu digo que não interromperia, é porque não interromperia mesmo, não importando que a outra pessoa esteja nervosa, este deixaria com que esta falasse tudo o que tem a dizer, tirando assim do ímpeto da sua alma tudo aquilo que lhe corrói, e progressivamente conseguiria acalmar o estado de angústia e a aflição que aquela pessoa pode estar sentindo. E não é questão nem mesmo descarregar o fardo das palavras alheias, mas sim dele conseguir limpar a alma da outra pessoa, pois um sábio consegue entender a responsabilidade que tem de suas ações, por isso não agiria com insensatez nesses instantes. Um sábio não daria sua opinião aonde não há espaço para esta. Entenda que nem sempre será possível aconselhar o entendimento alheio, pois as pessoas podem não querer isso, e sem problema algum deixe com que essas aprendam por si próprias, ou continuem eternamente quebrando a cabeça com seus erros. Afinal, para aqueles que buscam conhecimento, entendimento e sabedoria, todo o amargo é doce, mas as almas fartas pisam ao favo de mel, mais fundo entra repreensão no prudente, do que sem açoites no insensato. Você não deve se preocupar sobre o porquê de não ser ouvido, quando as suas falas são para o próprio bem da pessoa, quando ela estiver no tempo de entender que a sua ignorância não a levará a lugar algum. Bem intencionada essa será em te dar ouvidos, e, por fim, pessoas sábias não dizem sobre ensinamentos, quando a outra pessoa ainda é incapaz de compreender, pois de pouco adiantará suas falas. Em certos casos, é preciso com que os indivíduos vivam primeiro a experiência, para depois tirar a lição. Antes disso, essa pessoa pode até compreender o que é dito, mas não saberá de fato o que é passar por aquilo. Somente saberá no sentido literal, que pode ser algo do qual é considerado como bom ou ruim,